Malta do Aço, como é que é? Bem, Jorge, obrigadão mais uma vez por teres trazido o teu carro. Eu gosto tanto do GT Turbo que filmei, cheguei a casa, apaguei fechados e olha, para isto queimou, tens ficado outra vez. Este carro não só tem, pá, não, não, não só é um ícone, como tem uma história gira e um propósito também bacana. Fiquem por aí, já vão perceber tudo. Aqui o amigo Jorge já vai falar do carro, deixem rodar aí a introdução. E vamos para o vídeo. Até já! Alinhem aqui na, na causa do homem. Depois de alinharem na causa do homem, subscrevam as minhas redes sociais. Está tudo na, na descrição, Facebook, Instagram e Youtube. É só clicar no subscrever, ativar o sininho, toquem ao badal. <risos> estes carros é melhorar aqui uma espécie yeah, assim estes carros é mesmo não mexer não, não, não, não mexer este carro é tão bom assim vá lá uma dama valzinho para dar os um esquisito <risos> ou então como tu tens o um filtro